Oi, sou eu de novo, César Severo do canal Homem Estiloso. Vocês gostaram tanto do penteado que eu fiz do Caio do BBB21, que hoje eu vim trazer de outro famoso, dele mesmo, do Luan Santana. Eu trago o vídeo assim pra vocês toda segunda e quarta, a partir das nove da manhã. Totalmente de graça. Então, dá aquela forcinha, se inscreva no canal... E dá aquele like, se puder, compartilha até para três pessoas Vai me ajudar muito a trazer conteúdo cada vez melhores para vocês Dessa vez mesmo, eu agora tô com o microfone de lapela Já para dar um áudio melhor para vocês Sombrou um dinheiro, então eu resolvi trazer isso pro o canal que aqui eu não recebo nada Então, me ajudem também É totalmente de graça, simplesmente se inscrever no canal e ativar as notificações Totalmente de graça, então é bem fácil de fazer, tá bom galera? Bora para a vinheta agora Então galera, hoje eu vou trazer o penteado do Luan Santana, tá bom? Antes de mais nada, a base que eu tô usando é uma dessas duas fotos aqui. Vai estar tá passando um, uma ou duas fotos aqui. Vou estar tá usando essa base para vocês saberem da onde que eu tirei o penteado, tá bom, pessoal? Os materiais que a gente vai usar: pente. Esse pente e esse. Pomada, chapinha, eu uso a da Taif, bem pequenininha, secador, laque. Galera, o meu cabelo tá grande Então eu vou usar o gel Só aqui na ponta Pra deixar mais Pra deixar mais firme aqui Pra tirar o Então, tá bom galera? Vamos lá começar Primeiro Vamos secar um pouquinho o cabelo Lembrando galera, o meu cabelo tá de molhado pra seco, tá bom pessoal? Antes que eu me esqueça de falar Tá pessoal? Vamos lá Vamos primeiro secar ele um pouquinho Fica penteando pro lado que você vai deixar No meu caso, o cabelo do lado tá pra cá, né? Vou deixar pra cá um pouco. Certo galera, já deu uma secada Vocês estão vendo que tá dando esse volume, né galera? Conforme vai dando esse volume, aí você vai vendo mais ou menos antes que você precisa. Eu vou fazer mais um pouquinho para dar mais firmeza nele. Em seguida eu o processo. galera já deu volume antes de continuar eu vou usar o gel no meu caso que aqui tá muito grande pra mim eu vou usar o gel para diminuir o processo bem pouquinho o gel que eu tô usando é o gel cola galera você vai passando aqui ó Se você estiver com o cabelo também muito grande também usa ele ó. você para Desculpa, nem mais esse volume ainda. Tá vendo, pessoal? Diminuiu mais o volume. Até parece que eu cortei ele. Então, galera, voltei. Voltei porque eu tive que pegar esse pente aqui, ó. Pensei que usar esse, mas acho que melhor é esse daqui. É... Vai ter um som de violino. Eu não posso impedir que é o vizinho. Então não ligue o som de violino do fundo é, Vamos continuar então? Então Depois de ter feito Isso daqui Você vai pegar um pouquinho De cada pontinho Só vai firmar ela Pega um pouquinho da ponta aqui Que já está Mais ou menos na ponta que você quer Vai passando uma chapinha É melhor eu ligar a chapinha, né Porque usar a chapinha sem estar ligada Não vai muito bem Então galera, voltei agora Agora com a chapinha ligada, né Vamos começar com a chapinha ligada então. Mesma coisa, galera Vai dando aquela modelada legal no cabelo Devagarzinho Cuidado pra não se queimar, né fazendo igual eu, ó. puxa até lá em cima como você já modelou com a escova, só gira um pouquinho e já vai dar aquele formatinho Legal. legalzinho Pronto galera, tá mais ou menos pronto. Agora a gente vai pegar a pomada. Bem pouquinho. Só aqui ó, só passando uma pontinha, assim ó. Como o cabelo vai estar tá modelado vai ser bem facinho, eu acho Tem muito Pumada é só para finalizar o cabelo Certo, só dar aquele toque. Santa lado, né? Vamos assim. é -like. jogar um sprayzinho para melhorar, né? Então galera, o resultado ficou esse, ó. dá uma olhada aqui, esse, aqui ó. esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado, para quem ficou até agora, muito obrigado, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações, se possível, compartilhe esse vídeo com as três pessoas, vai me ajudar muito galera. Muito obrigado novamente por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.